Oiê, gente linda! Eu sou Jande Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Você que é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Oh. <risos> e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E hoje eu vou fazer o meu primeiro react. Chique, né? Eu vou reagir ao vídeo do meu filho Que ele fez em homenagem ao dia das mães O vídeo já está no ar Eu não vi ainda Estou vindo pela primeira vez aqui E vocês vão ver a minha reação Eu não sei o que, que vem por aí Eu... Vocês não fazem ideia não, olha quando você vê esse povo que gosta de rir demais, pode saber que é tudo manteiga derretida Quando rir demais também, por isso aqui tá logo desagando Eu espero que eu me segure, né? Mas vamos lá, eu vou ver o vídeo, Arthur fez uma surpresa pra mim, invadiu meu canal E no dia de postar o vídeo, ele postou um vídeo de Artuzinho falando coisas que eu nem sei, nem imagino em homenagem ao dia das mães Vamos ver o que, que ele falou Aqui vindo para mais um vídeo <risos> Oh meu Deus, eu já comecei a dar risada Esse oi gente linda, esse é oi, vindo de, de Arthurzinho. vocês aprontaram Vindo de Arthurzinho. eu já sei que vem coisa engraçada Quantos anos você tem? Quatro Quantos anos Sarah tem, sua irmã Sarah? Nove Quantos anos o seu irmãozinho Emmanuel tem? Três Quantos anos mamãe tem? Sete Quantos anos o papai tem? É. Quanto é isso aí? 2, Quer dizer então que eu tenho 7 anos, né? Sete anos de quê? Não sei nem de quê, viu? Deixa quieto 10 anos Dez anos? Uhum Como é seu nome? Quando você crescer, o que é que você vai ser? Adulto <risos> Tá sério O que é que te deixa mais feliz? É... Mamãe Você E quando eu vocês Você viu que coisa linda? ó. Oh, primeiro que ele vai ser adulto quando crescer Graças a Deus que ele quer ser adulto Significa que ele vai viver muito, né? Graças a Deus Agora quando ele abraça todo mundo junto É o que deixa ele feliz Oh, que bonitinho Então... Você já sabe o que é que deixa seu filho feliz. Abrace ele junto com seu marido, com seus. com todo mundo junto. Vamos lá. O que é que te deixa mais bravo? É... Saiu lá o fica me abusando. Como é que é ele tá abusando você? Ele fica. Qual é a sua música preferida? Canta um pedacinho. Minha alegria é o um Senhor. O meu sustento é seu amor. Que lindo, minha alegria. É uma música. Posso dizer de quem é? Posso? Claro. É a música do pai, né? Uma adorei, viu? Eu também gosto dessa. Também sou fã. O que é essa música? Que legal, essa É a sua música preferida, né? Uhum. Legal. Você sabe imitar o um macaco? Como é que o macaco faz? Cachorro. <risos> tá uhum. Com certeza, é, com certeza A do rato foi a mais perfeita E as outras foram muito engraçadas Agora a do rato Como é que imita um rato tão perfeito assim? E rato faz assim mesmo Achei que tinha um rato até aqui perto de mim Vamos lá O boi faz A vaca faz monho E o boi faz Como é que faz o corpo? <risos> <Hã>? <risos> Você sabe o que é felicidade? Felicidade é amor Hum, e onde é que é minha felicidade? Do amor Hum, tá certo O que é o amor? Amor é amar Você aprendeu isso ontem? Em nenhum lugar, eu acho Você sabe onde é que você nasceu? É, mamãe nasceu, agora eu nasci Pela barriga dela É, você ficou na barriga de mamãe? E como é lá dentro? Me conta. Eu não vi. É cheio. É, é, tem o coração. Uhum. Do estômago. Uhum. As comidas. E o cocô fica onde? <risos> Essa a, é, a preocupação dele é ele ficar perto do cocô. Né? Tava na barriga. Perto do coração, do estômago. E a comida, agora o cocô. <risos> Fica lá embaixo também na barreira, pertinho de onde você estava. Uhum. Foi, pertinho do um cocô de mamãe. Uhum. Me diz uma coisa, o que é que você mais gosta que a mamãe faça para você? Uhum. Comida. <risos> para que a, mam a mamãe serve? Pra dar comida, né? Além de outras coisas, né? Limpar fralda, suja, dar banho e etc, etc. Mas a comida não pode faltar. <risos> o que é que você acha que vai deixar a mamãe muito feliz? É, é... O vídeo. O vídeo? Aham. Uhum. Por quê? Você fala o que eu quero. Eu não vou falar todas as coisas que eu gravei, não. Eu ah. não. O que é que você gostaria de dar de presente pra mamãe? Um desentupidor de ralo, <risos> e de tomão, e de pia. <risos> eu esperava tanta coisa, sei lá, uma flor, até uma flor que eu adoro flores. Mas veja por que, que ele vai lidar, dar, vá. Ele quer me que dar um desentupidor. Mas tem que entender a cabeça dele, vá. Aí ah, eu também não vi o resto, né? Vamos Eita. ver. Por quê? Porque ela nunca usa pra ah. desentupir. Ah, eu entendi, eu entendi. Ela só usa o, o, a pinça de pegar coisas O que é que dá a mamãe a ser mais roxa? É... Quando ela curta de mim. É? <risos> Se a mamãe fosse uma fruta, o que ela seria? Hum... Uma berinjela, né? Você já viu o formato de uma berinjela, né? Bom, depende do ângulo. Se você botar lá, Não sei nem explicar. Uma berinjela? Uhum. Por quê? Porque berin... berinjela, berinjela vegetal, não é uma fruta. E agora é o quê? Um vegetal? Então, e se a mãe fosse uma fruta, o que ela seria? Berinjela mas berinjela é fruta, é um vegetal, é fruta, ah. se ela é molinha é uma fruta, eu nunca comi berinjela. ah, então quer dizer que mamãe é molinha, hum. ah, entendi, é por isso que ela é uma berinjela. é, mas eu nunca comi berinjela. eu já comer. ah, tá certo, se a mamãe fosse um bichinho, que mamãe seria? Mamãe. Até. Primeiro era pra parar na berinjela. Ele não se lembra, mas ele já comeu berinjela. Depois que cozinha, ela fica diferente, né? E perguntar se é berinjela é um fruto ou um vegetal. Esse menino é inteligente, né? Ainda ficou em dúvida, hein? Ainda ficou em dúvida. Eu mais gosta de passear com mamãe. No shopping. No shopping? Sim. Que legal! E vocês fazem o que no shopping? Brinca, se divertir no brinquedo você é a minha mãe ela faz o que pra você ela cuida de mim cuida de você uhum. hum, como? o negócio já tá começando <risos> a ficar tenso você não pode passar parar assim não senão vai dar certo ele, vai. ele já disse que eu cuido dele isso aí para mim já é um reconhecimento assim enorme de que ele sente o cuidado então eu tô ligado o que eu... você tá fazendo eu cortando sei o que, é... que você está fazendo, você tá cortando um o para não chorar, viu? Eu te conheço. Olha, eu só, quero... eu só tô f... falando que eu estou feliz pelo reconhecimento dele que eu cuido. Então, eu já estou feliz. É o presente que toda mãe quer ouvir. Um como? Um carinho. Se a mamãe estivesse aqui agora, o que, é que você falaria para ela por dia das mãos? Tudo que ela é para mim. E você? Mamãe, bonita ou feia? Bonita. Mamãe, o que ela tem de bonito. Ela com batom e com lápis de olho no olho. Hum. Eu acho bonito. Ai, eu tô quase borrando minha maquiagem aqui. Quer dizer que eu sou bonita com batom. E lápis de olho. E lápis de olho. E, de olho. e se eu tirar o batom e lápis de olho, o que acontece? Sabe que eu não fico bonita, não? Parei de enxugar aqui, porque quase que escorre. Bonito Entendi, ela fica gafona Mamãe, eu te amo E nesse dia das mães Você chega muito feliz Porque você só faz coisas boas Eu sou feliz Você ser seu filho Meu sorriso é todo seu E também Para todas as mães do mundo Que papai do céu Para não, para não para não. Eu abençoe vocês e tenho muitas felicidades. Felicidades. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Para mandar emojis depois para ela. Emojis? Sim. E como é que é emojis? É emoji. Manteiga derretida Tô toda dizendo aqui. dizendo que quem ri demais pode, pode esperar. Então, então é isso, gente linda. linda. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. <risos>